Agora, pessoal, vamos lá, então. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Cali, sou servidora pública municipal aqui em Campinas e também militante sindical. Toda quarta-feira eu faço essa live que chama Guida Entrevista. O Guida Entrevista de hoje tem o tema Reabertura das escolas, a educação em tempos de pandemia e a apropriação deste direito por um governo genocida. Nós temos hoje conosco do, dois convidados, né? Uma é a, a Wanda Sou, que é professora da Rede Municipal aqui de Campinas. Boa noite, Wanda, tudo bem? Boa noite, Guida. Obrigada pelo convite. Uhum. Eu que agradeço. É, e também a gente tem aqui conosco o Leandro Eliel, que é pai de aluno aqui da Rede Municipal de Educação também. Boa noite, Leandro. Boa noite, Guida. Boa noite, Wanda. Agradeço noite, aí pelo convite Leandro. também. Uhum. Valeu. Bom, antes de eu passar a palavra aqui para os nossos convidados, que vai né, falar sobre o tema, falar um pouquinho dos recadinhos iniciais aqui, tá? Primeiro é dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage da Guida, que é uma página no Facebook, é Guida Caliço 20, né? Que você pode acompanhar, enfim, fazer comentários, curtir a página, compartilhar. Mas caso é, você, você ou alguém não é inscrito no Facebook, você queira compartilhar essa live, ela também é transmitida pelo blog da guida.net.br. Blog da guida.net.br. A gente pede para vocês que forem entrando na transmissão, aí né, nessa live, que nos dê um toque sobre o som, né, sobre a imagem, enfim, para que a gente possa ir melhorando aqui o nosso bate-papo, a nossa transmissão, tá? bom então eu vou começar já o, o nosso bate-papo aqui que é sobre um tema que tá quentíssimo aí que nesse período nesse momento aí a gente né, nós já estamos já aproximadamente cinco meses né, dessa pandemia e é, tem tido vários momentos aí de vários debates sobre esse tema se é ou não o momento de reabrir as escolas lembrando que as escolas é, tanto municipais como estaduais estão trabalhando em teletrabalho né então isso é uma coisa que tem que ser lembrada a, a todo momento é, e ontem né? só para para iniciar aí a conversa aí com a Wanda ontem eu, eu não sei eu acho que a Wanda assistiu Teve um debate, né, aqui no, no município, na, pela Comissão de Educação da Câmara Municipal, né, organizou um, um debate e ali compareceram, né, tiveram direito de fala ali, é, sindicatos dos professores, é, a presidenta do Conselho das Escolas Municipais, né, e assim, foi, e foi um debate muito interessante. A Associação das Escolas, das escolas Infantis de Campinas... E foi um debate muito interessante sobre isso. Então, acho que seria importante a gente já, já começar, né, falando. Então, eu peço que uhum. se a Wanda já puder iniciar so, sobre o tema. É isso, né, Wanda? Você acha que é o momento de, de reabrir as escolas? É, primeiro, boa noite a todos e a todas né, que estão acompanhando. É, Para mim, particularmente, é um desafio estar aqui nesse espaço, é, mas eu acho que a gente, enquanto instrumento que a gente tem agora para dialogar com as pessoas, eu acho que a gente tem que fazer uso desse instrumento, né? A gente lida com vários desafios, eu acho que é importante falar que nesse período da pandemia, né, muitas pessoas não estão tá tendo acesso à internet, nós também, professores, estamos tendo esse, essa dificuldade também com relação à internet, então eu fico aqui torcendo para que essa internet me ajude até o final, assim, para a gente dialogar porque eu acho que a gente tem que estar participando desses espaços, né? é, desses espaços de escuta, né? desses espaços de diálogo para a gente procurar entender o que está acontecendo. Eu acho que enquanto a gente vai falando, discutindo com outros colegas e outras colegas, né? as famílias, é, isso ajuda a gente a pensar a situação e como tentar sair dela né? da, da melhor maneira possível. Então, eu, eu gostaria de começar falando sobre isso, né, desse espaço desse, de, e de todos os outros espaços que a gente tem tido nesse momento para debater, é, porque nós, enquanto profissionais, estamos tentando fazer isso. Né? É, é, é muito difícil ontem, por exemplo, no debate, é, nós estávamos em peso participando do debate, assim como as famílias que foram convidadas a participar desse debate que teve na Câmara infelizmente os representantes da secretaria não estavam lá, nem do Estado e nem da educação daqui de Campinas. Então, como que esse município vai pensar o retorno? Como que eles estão pensando esse retorno? É, quando a gente vê essa, essa, essa, esse descaso com a população, na hora de debater o tema, a gente já consegue visualizar que, é um, que não é o momento, tanto por por questão de desorganização da rede, que não tem dialogado com a população, não tem dialogado com os profissionais, e, e a gente fica nesse, nessa confusão total que a gente está tá vivendo, e também por conta da questão sanitária. Né? É, saiu agora há pouco, é, foram, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? porque nós estamos vivendo um, um tempo de tragédia, né? Então, é, é preciso a gente visualizar esse tempo é, que nós estamos vivendo agora de tragédia. Então, assim, entre ontem e hoje, foram 1.775 mortes. É, estamos com mais de 3.164.785 infectados. 104.201 mortes e uma morte. Isso são dados do próprio Ministério da Saúde, fora os dados que a gente não tem é, computados. Então, como que nós, é, enquanto profissionais, vamos, estamos discutindo essa questão do retorno? É, primeiramente, nós precisamos ter claro e evidente é, qual é a nossa realidade. Nós temos condição de voltar, agora é o momento de voltar, porque nós, esses números são importantes, são dados, e muito mais do que números, são pessoas, são histórias que estão ali. E quais os riscos que nós, os riscos que nós profissionais da educação, é, vamos correr quando isso acontecer, caso volte né, às unidades. Não é tempo ainda, nós queremos voltar, nós temos um trabalho dentro da unidade que é de suma importante para as crianças, e para as famílias, e para a comunidade, e para, uma, para a sociedade. A gente é, é, é um espaço de direito. Eu, como professora da educação infantil, é, tenho aprendido ao longo dos anos, e isso em, é, em formação, é, é, que a educação é um espaço de, de extrema necessidade de desenvolvimento para as crianças, de aprendizado entre as crianças, um espaço coletivo das crianças, de muito aprendizado, de muita troca, de muito movimento, é um direito das crianças, o um direito da educação, assim como é um ganho, o um fruto da, de muitas lutas, de muitas mulheres trabalhadoras, enquanto um direito né das crianças para elas estarem ali naquele espaço, enquanto espaço educativo, porque isso é um é, é um ganho muito grande no que diz respeito à educação infantil. Então, é, a gente precisa tocar... É, nesses pontos, da importância da, a, da, da, da educação infantil, da educação e das escolas dentro dos espaços da sociedade e da importância que esses, esses espaços têm para as crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa é, discutir é, a realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender essa, é, é, essa pandemia enquanto momento grave, não dá para a gente passar como se nada estivesse acontecendo e apenas dizer que isso é um novo normal. Não dá para a gente normalizar uma tragédia. Infelizmente, nós temos um histórico no nosso país de normalização das tragédias. E a gente não pode repetir isso. A gente normaliza o genocídio negro, a gente normaliza é, é, a, a, o, o genocídio da população indígena. A gente, viol, é, a gente é, normaliza a, as, as tragédias ambientais que têm acontecido no nosso país. E a gente não pode ficar assistindo a isso enquanto profissionais de educação, enquanto comunidade, enquanto famílias, é, entendendo isso enquanto... É, é, é, pensando em como, enquanto uma nova normalidade. Então, nós pensamos em voltar, sim, porque a gente entende esse espaço educativo enquanto espaço de extrema importância para as crianças e para nós profissionais e para toda a sociedade. Mas nós queremos voltar quando esse espaço estiver seguro para as crianças, para nós profissionais, para as famílias. Né? Então, assim, quando eu falo os profissionais, eu estou falando nós professores, monitores, gestores, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da merenda, né? estão os zeladores, a equipe gestora, a gente precisa pensar nesses profissionais. E a, e a partir do momento em que a gente entender que a situação é de segurança para todas essas pessoas, aí então a gente pode pensar num retorno seguro. E aí então, a partir daí, a gente pensar numa perspectiva de retorno humana, porque não dá para a gente pensar numa perspectiva de retorno pensando só na questão dos protocolos de segurança, né, numa máscara, como o prefeito falou em uma live, porque a gente não tem nada por escrito, os protocolos de, de, de, de retorno para a gente voltar a trabalhar com as crianças foi apenas informado via live, aliás, como todas as informações que chegam até a gente, muitas são por lives do, do prefeito, é, e aí é, não é por e simplesmente dizer, nós vamos comprar todos os EPIs necessários para que vocês retornem ao trabalho, então não basta apenas as máscaras, não basta apenas qualquer outro aparato que a gente é, precisa usar, sem pensar em toda a complexidade humana que está envolvida na, nesse retorno. Quando a gente está falando de voltar com as crianças, a gente precisa ter evidente é, que o contexto da educação infantil de todas as outras as etapas da educação, é de é, com muita complexidade e profundidade. Quem trabalha na educação infantil sabe tudo que está envolvido no trabalho. Para a gente ir da nossa sala até o banheiro é um evento, é um evento memorável. Então, assim, é, cada, é, é cantoria, é movimento, é toque, é abraço. Então, assim, é arrumar cabelo, é choro... É lágr é, é, são lágrimas que escorrem, como que a gente vai lidar com isso? É, é, na educação infantil, é, quando a gente fala desses diversos sons que existem no universo, esse, é, essas mirabolâncias que existem dentro do universo da educação infantil, são encantadores, ao mesmo tempo cansativos, né? porque a gente lida com esse, o corpo, o movimento dentro da educação infantil, é fundamental então, assim, como que a gente vai lidar? Quando uma criança vai chegar de máscara, um profissional vai chegar de máscara dentro da unidade, a gente precisa pensar em todos esses aspectos humanos que estão envolvidos ali dentro. Eu fico lembrando, assim, né, quando, quando, quando chegou, o, o prefeito falou dos protocolos de, de, de retorno para as unidades em uma live, que para mim foi um descaso, não teve um mínimo de discussão anterior com a comunidade escolar, não teve uma discussão alguma com a população, e ele dizendo que o, os parques serão fechados, os parquinhos das unidades seriam fechados, que cada criança ganharia uma garrafinha, que os bebedouros seriam fechados, que é, as crianças teriam que ficar entre um metro e meio de distância. O que significa manter distância em uma unidade de educação infantil? Eu fico lembrando daquela frase que a gente usou muito em 2018, como uma frase de resistência, é, que foi ninguém solta, mão solta a mão de ninguém, ninguém. Né, no final das eleições. E, e aí eu fico pensando, a unidade de educação, todas as unidades de educação infantil, se você entrar em qualquer momento de uma unidade de educação infantil, tem sempre um adulto de mão dada com uma criança, tem sempre crianças de mão dadas uma com as outras. A gente forma rodas de mão dadas. Então, como que, que a gente vai pensar nesse retorno sem a gente pensar nessas relações humanas? Não, os eixos principais da educação infantil são interação e brincadeira. A gente é, trabalha com, a com as crianças dentro das unidades de educação infantil é, marcado por esses eixos o tempo inteiro, desde que dos, do momento em que nós vamos ao banheiro, em que nós vamos para o refeitório, em que a gente participa de atividades dentro da sala, nos momentos em que nós estamos no parque, no, no, no refeitório, e, e no meio desse aparato todo de funcionamento da, da educação infantil, somos nós profissionais, são as crianças, e são os demais profissionais também que estão cuidando daquele espaço para receber as crianças e para deixar aquele espaço é, em qualidade de uso para que elas e a gente possam participar e construir é, conhecimentos ali naquele espaço pessoal da limpeza o pessoal da cozinha, a gente não pode esquecer desses profissionais. Como que vai ficar a discussão de retorno com o pessoal terceirizado? Quem que, como que vai ser esse diálogo? Nós vivemos agora, no final de julho, as profissionais cuidadoras é, da rede foram demitidas. Muitas delas agora, é, no final até informações que a gente teve, no, no, são as cuidadoras, que são aquelas profissionais que nos ajudam no trabalho das crianças com deficiência. Foram demitidas depois do fim do contrato da terceirizada com a Prefeitura. Então, assim, elas não receberam seus direitos até agora. E aí, como que fica, é, ficam essas perdas também nesse contexto de pandemia? São perdas de emprego, são perdas de vida. Então, a, não tem como a gente pensar em um retorno enquanto a gente estiver nesse caos que não pode ser normalizado, que não é o novo normal, né, eu não vou aceitar enquanto um normal, não dá para a gente normalizar essa situação, né, então a gente precisa priorizar esses espaços de debate, é, entre nós que somos os, os, os, os envolvidos nisso, nós sabemos o contexto que é a educação infantil, a complexidade que é, assim como as outras etapas também têm as suas especificidades, e a gente precisa pensar, em conjunto, como que isso vai se dar. Né? Então, é, eu, eu penso que não, é, não dá para também pensar sozinho. Né? A gente precisa pensar junto. E, e aí, lembrando de, é, dessa questão da coletividade, eu lembrei da live do, do Galo que você você fez aqui e me, me, me marcou muito, me emocionou muito, né, aquela, aquela entrevista do Galo, trabalhador da dos aplicativos e do movimento que teve é, no Brasil inteiro, e, e ele falou muito dessa questão da coletividade, né, que não adianta a gente pensar a educação ou pensar qualquer movimento dentro de uma sociedade, principalmente para desestabilizar essa situação que a gente está, pensando sozinho, né, então a gente precisa pensar junto, e, e a educação é um espaço coletivo, a educação infantil é um espaço extremamente coletivo, tudo é partilhado, tudo é compartilhado, não existe é, pensar uma educação à distância, com crianças distantes uma das outras, né, e aí como que isso vai se dar depois, eu não sei, primeiro a, primeiro a gente precisa sair da tragédia, Primeiro, a gente precisa salvar a vida, né? E, e, e eu acho que é, vale a, esse debate aí para a gente. Deu uma cortadinha, vocês estão tá me ouvindo agora? Para mim? Para mim tá bom. Vocês estão né? me ouvindo ou eu caí? Ou vocês caíram? Eu estou ouvindo. <risos> Pronto, voltamos. Voltamos, né? Vocês estão tá me ouvindo? Eu estou, vida. Sim, tá? perfeitamente. Le... Então, tá. Então, é, Leandro, antes de eu passar para você, falar o seguinte, é, as escolas, é, o conselho das escolas municipais, em Campinas tem dois conselhos, tem o um conselho municipal de educação e tem o um conselho das escolas municipais. Me parece que é o único município que tem essa, essa organização. Então, o Conselho das Escolas Municipais fez uma, uma pesquisa com a população, já que a, a própria secretaria, né, como a Wanda falou aqui, não, não tem mantido esse diálogo com a população, não tem, enfim, in, interagido para saber o, que, que, a, o que, que as famílias estão pensando. O Conselho das Escolas Municipais é, fez, né, se organizou e consultou as famílias sobre essa questão do retorno. O resultado ali, apresentado, foi que 70% dos pais da, que têm filho na escola pública é, entendem que não dá para retornar agora, né? porque a gente não tem vacina e não tem um ambiente seguro para nossas crianças. Agora à noite, é, eu tive acesso a também uma pesquisa que foi feita em algumas cidades da Baixada Santista parece que Santos, Guarujá, enfim, e lá é, parece que deu um resultado de 80% das famílias entendem que não é o momento do retorno, que prefere esperar, né? É, prefere esperar é, que a gente tenha um ambiente seguro, ou seja, que venha a vacina para retornar às aulas. Eu já quero agradecer você pela sua participação aqui né? e falar o seguinte, foi ótimo você ter vindo, porque demonstra que não só a, é, o cuidado com o filho depende né, da mãe, né? ou seja, nós temos um pai aqui que cuida do filho e que está participando de um, de um debate desse, desse importante. E aí, Leandro, o que, que você tem a dizer? Você concorda com essas pesquisas ou não? Vamos lá. Vamos lá. É... Veja, é, bom, é, antes de mais nada, dizer que eu estou aqui na condição de, de pai, né, de pai de uma criança que estuda numa escola pública municipal, exatamente no, na modalidade que vocês trabalham, né, a banda e a vida, né, o meu filhote com três aninhos, uhum. né, é, a gente sente uma falta danada da escola, mas eu vou aqui, tentar construir o um argumento na linha do que vocês defenderam aqui, de que não é o momento da volta da escola, né, mas, na verdade, eu, eu, o que eu vou falar é mais um depoimento, né, de um pai que está numa dupla condição, né, é, numa condição relativamente positiva, né, o fato de eu poder trabalhar em casa, né, é, esse é um, um fato positivo, né, é, o fato de de estar relativamente protegido né dessa pandemia né é, e também qual oportunidade de estar próximo mais próximo do meu filho né acompanhar o processo dele de, de desenvolvimento enfim compartilhar com ele esse momento para uma criança de três anos de idade que não compreende o que está acontecendo adequadamente, né? para ele, essa criança ter os pais em casa, é tudo de bom. Você tem uma dimensão positiva, e você tem uma outra dimensão também, que em função disso tudo, em função da Covid, é, a gente acaba tendo um acúmulo de trabalho muito maior. Né? Eu estou trabalhando hoje muito mais do que eu trabalhava antes da, da, da Covid. Né? É, veja... É, mesmo com a, com a ausência da escola, né? É, a gente tem um processo de acúmulo de trabalho em função da ausência da escola, é, em função também do revezamento da escala de trabalho, aqui com a minha companheira, com a Karina, né? a gente está o tempo todo, ela também é professora, assim como eu, então a gente tem um esquema de revezamento de trabalho aqui com as atividades que a gente faz, ela como professora, eu como professor, que agora só estou com o trabalho de pesquisa também, é, compartilha, compartilhamento das funções domésticas, porque a gente não pode, infelizmente, contratar ninguém nesse momento para cumprir tarefa doméstica, né? nós estamos nesse momento pagando a pessoa que fazia faxina para gente, para ela ficar em casa e se proteger também, é, enfim, é, e o um acúmulo também em função do cuidado da, da, da criança, né? Vocês, mais do que ninguém, sabem muito bem, não só na condição de mãe, que a vida sei que foi, né, cuidou já de criança, pequena, Wanda, eu não sei, mas na condição de profissionais, vocês sabem muito bem o que é cuidar de uma criança de três anos de idade. É, não é uma tarefa fácil, ainda mais que eu não tenho mais de 20 anos. Eu tenho um pouquinho mais do que isso, mas... Enfim, dá um, um trabalhão. Então, você tem essa dupla. Eu estou nessa dupla condição, né numa condição relativamente benéfica e numa outra condição que é um acúmulo exaustivo de tarefas de trabalho. Veja, numa situação como essa que a gente está vivendo, de crise sanitária, né? uma crise sanitária que é já vinha com uma crise econômica muito pesada em função de todo o avanço conservador neoliberal desde o golpe contra Dilma passando pelo governo Temer e agora né com esse governo absurdo do, do, do Bolsonaro né é, tudo isso vem sendo potencializado né é, a Covid né as consequências da Covid e potencializada por uma lógica mercantil né potencializada pelo lucro acima da vida né cujos governos expressam né, esses interesses e aqui a gente pode falar de, de, de forma explícita né do governo Jonas do governo Dória e do governo Bolsonaro que são expressões dos interesses né, dominantes né dos empresários, né, é, nessas condições, sem dúvida nenhuma, que a classe trabalhadora é muito mais afetada, né? Se as elites, a classe dominante, tem melhores condições de se proteger contra isso, a classe trabalhadora não tem, né? Eu não preciso aqui entrar nos detalhes, acho que está todo mundo acompanhando, quem está assistindo aqui também sabe muito bem da penosa condição de vida que é o trabalhador que é obrigado a entrar num ônibus, obrigado a trabalhar nessas condições, né? e no campo educacional, né, é, há pressões, né, é, dos interesses privados, né, sobre os governos para que as escolas elas abram o mais rápido possível. Esses caras sentiram na pele, né, consequências da crise econômica, porque tem mu muita gente retirando crianças das escolas privadas, migrando para a escola pública em função da crise. Né? É, esses setores empresariais estão fazendo pressão para que as aulas voltem o mais rápido possível. Os governos estão atendendo esses interesses educacionais também, além de todos os outros interesses privados de vários outros setores, né? para que a economia não pare. Então, nesse sentido, né, e aí voltando para a questão da educação, é, as contradições de classes, elas também se expressam nesse terreno educacional, das mais diversas formas. Só para citar algumas, né, a gente tem o é, um ensino à distância, que permite para quem tem condições materiais, né, tecnológicas, é, de alguma forma, minimizar a situação, na medida que tem acesso à internet, acesso ao computador, uma estrutura adequada em casa, quais que possam colaborar nesse processo. Então, você tem, para esses setores né, é, das elites, setores dominantes, você tem uma situação minimizada. Agora, para a classe trabalhadora, para os setores mais empobrecidos, essas condições não existem. E aí, no campo educacional, tudo isso é agravado. né? Toda essa lógica dualista que existe no Brasil, né, desde a chegada dos portugueses por aqui, né, de educação para os ricos e educação para os pobres, de uma maneira né, como com fosso no meio disso, né, é, essa situação da pandemia agrava essa situação, esse dualismo educacional e escolar. Né? É, veja, para essa classe trabalhadora, que não tem condições de fazer trabalho em casa, a situação, então, é potencializada. E, e eles acabam, mesmo inconscientemente, mesmo é, com temor, também, muitas vezes, pressionando para que a escola abra, porque eles não têm local para deixar suas crianças. E como aqui a gente pode falar tranquilamente em Campinas, e é bom dizer isso, que as escolas públicas, municipais, de ensino infantil, que são excelentes, o depoimento da Wanda e a história que eu conheço da vida demonstram um o compromisso aqui dos profissionais com a qualidade de ensino aqui em Campinas. Veja, então, acaba, esses setores mais empobrecidos também acabam pressionando para que a escola abra, que eles querem deixar os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu não tenho dados, mas eu posso falar com uma certa segurança que acho que ninguém está absolutamente seguro numa situação dessa, ao mesmo tempo, tem temor de levar suas crianças para as escolas veja, a gente está numa situação muito complicada, muito contraditória. Então, neste campo educacional, né a classe trabalhadora também é penalizada. né A Wanda já relatou aqui toda a situação que os profissionais têm passado. né é, Essa situação do lado de cá, dos pais, também é uma situação complicada. eu Graças a essa situação benéfica que a gente tem aqui de poder trabalhar em casa, a gente tem um pouco mais de conforto e segurança para mesmo que a escola abra amanhã ou abra em setembro, outubro, novembro, é, nós conversamos aqui que ele não vai para a escola esse ano, né? É, com, diante de tudo que está acontecendo e, e, e do absurdo das posturas governamentais de não darem um amparo e a segurança necessária ou adotarem medidas para minimizar a situação da pandemia. Veja, é ruim a gente não ter a escola nesse momento, que é um espaço de desenvolvimento infantil. né é, A Vanda colocou de uma forma muito é, feliz né o que é esse espaço, o espaço da coletividade, é nessa coletividade, é com o outro que a criança se desenvolve. Veja, é uma tristeza para a gente não ter esse espaço. As crianças poderiam estar se desenvolvendo muito mais dentro da escola hoje do que em casa. Mas, de toda forma... É, isso não é tão grave diante dos riscos que as crianças, os profissionais, né, as famílias e a própria sociedade já estão tá correndo hoje em função dessa pandemia. Então, nesse sentido, a escola, não tenho nenhuma dúvida, a escola não pode ser aberta nesse momento. né? É, ainda que com todas as dificuldades técnicas e tudo mais, há algumas alternativas né, que a gente pode colaborar. Os profissionais são empenhados nisso. A gente tem um grupo de, de WhatsApp aqui da escola, da turma do, do meu filho, em que o tempo todo as profissionais ali estão preocupadas em enviarem atividades, eh, em produzirem atividades lúdicas que as crianças assistem, gostam aqui o tempo todo. Veja, felizmente a gente está tendo condições de ter acesso a isso, né? O que eh, ajuda a matar um pouquinho a saudade do, do filhote da escola a gente também daquele ambiente é extremamente é, saudável, mas, enfim, eu acho que nesse momento eu não tenho dúvida nenhuma que tarefa dos pais, que têm consciência da gravidade da situação, dos profissionais, da sociedade, é fortalecer a luta dos movimentos sociais nesse momento pela proteção social, né? É, e veja, para que, que a escola possa garantir um, um retorno seguro não bastam só medidas no campo educacional, precisam de medidas no campo social, precisa ter garantia de renda, né? Precisaríamos ter uma política de distanciamento, um lockdown, né? Adequado, né? E políticas públicas emergenciais nesse sentido para minimizar esse estrago todo que nós estamos vivendo. Então, é, eu acho que as ações no campo educacional elas estão em, né, diretamente interligadas com essas medidas sociais que os governos deveriam estar tomando mas enquanto os governos são negligentes nesse ponto é né, um crime que eles estão fazendo né, uma, uma política genocida que os governos estão fazendo né, é, acho que do nosso lado a gente precisa de alguma forma é, fazer o que a gente pode né, proteger os profissionais proteger as crianças proteger as nossas famílias e segurar as pontas e esperar que a gente possa ter uma vacina o mais rápido possível, derrubar esse governo, que eu acho que é uma medida também emergencial, né, acho que só alterando os rumos dessa dinâmica política, econômica e social, a gente pode ter um respiro em relação a toda essa tragédia que nós estamos vivendo e que a Covid está agravando né? e a negligência do governo também. Então, enfim, eu gostaria de dar esse depoimento na condição de pai, né, que enfim, saúda o esforço de vocês, profissionais da educação, compartilha com vocês as angústias e que só a essa luta que vocês estão é, travando aí. Então, eu queria fazer esse depoimento inicial e depois eu fico à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo para as questões que vieram. Obrigado, obrigada. Obrigado, Júlida. Vamos lá, então. Obrigada. Obrigada eu, imagina. Bom, é, vamos lá, então, acho que a gente, nós temos algumas questões aqui, o pessoal está participando, vamos ver a primeira questão. A Maria Amélia falou o seguinte, como fica distante com as crianças pequenas? Como ficar distante com as crianças pequenas? É, como você faz o acolhimento sem um abraço, sem um carinho de bem-vindos? Vamos para a próxima. Aline, Aline Maria, falou, Aline Lima falou o seguinte, boa noite, só fala em retorno das escolas quem não vive a realidade diariamente a Silvia Campos fala o seguinte ótimas colocações, representa todas as nossas angústias né a Aline Lima volta de novo e fala o seguinte Wanda, expondo todas as preocupações e angústias das professoras é sempre muito assertiva saudade Wanda, beijão temos mais? A Marilena Ferreira fala o seguinte, é, não consigo imaginar o retorno das crianças ao convívio escolar sem a vacina. Verdade, nem eu. A abelha responde. Então, é, qual que é, eu acho que uma das, das questões que eu acho que a gente valeria a pena a gente pensar um pouco, eu acho que eu, eu pego um pouco da fala do, do Leandro, no final, quando ele diz assim, é, que, que a gente compreende né, toda essa angústia né, do que está colocado, é, essa pressão que a gente recebe, inclusive, das famílias né, é, que não têm essa condição de ficar em teletrabalho, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, é, o que deve ser, né, essa, a, o que deve pautar a nossa organização? Né? Porque tem muita gente falando o seguinte, ah, Vamos pensar, então, num retorno que seja um retorno é, para aquela mãe ou aquele pai que precisa mesmo. Ou seja, né? é, tá, muito, tá muito evidente para a gente que a gente tem um governo que não está nem aí, né? Você vê o que foi essa política aí da, do auxílio emergencial, que a oposição teve que fazer muita luta para garantir, para aumentar um pouquinho mais o valor do auxílio emergencial, e mesmo assim muitas famílias não conseguiram receber, né? Então, assim, a nossa luta deve ser qual? Deve ser... É, é pensar igual o governo, ou seja, então vamos dar um jeito, né, a gente atende só aquelas mães que realmente estão precisando, né, e aí a gente perde todo o caráter de direito da educação, né, porque lembrando que a educação infantil é a primeira etapa da educação, ou a gente vai fazer briga política, né, para tentar aumentar o auxílio, que, que essas famílias tenham, né, uma alimentação segura, segurança alimentar, que, ela, que elas possam ter condições de fazer o distanciamento mesmo, de fato, né, acho que isso foi, foi bastante importante aí da fala que o Leandro é, finalizou aí. Mas a Wanda fez uma pergunta também, vamos ver se a gente consegue responder. Ah, Viviane. A Viviane falou o seguinte, a falta de diálogo com a comunidade dá a impressão que nem os governantes sabem o que estão fazendo. E é verdade, né? E é verdade. É, a Wanda Conte fala o seguinte, desde o governo federal até o municipal, não existe uma decisão em informar, olha aí, os pais dessas realidades que vocês colocaram. Como fazer? É isso, como a gente faz, né? Vocês querem responder? Posso? É, é, Vai lá. É, pensando nessas questões, eu fico aqui... É, uma coisa que a gente precisa deixar muito evidente, e isso tá, está evidente, falta a gente entender a complexidade que é o contexto social, quando a gente fala da vulnerabilidade em que essas famílias estão, em que as crianças estão, a gente precisa pensar que a criança não é só da escola, a criança ela é do território, a criança ela é de uma sociedade, então, essa família e essas crianças precisam ser cuidadas e amparadas é, em, com relação a questões econômicas e sociais que estão ligadas à escola também, porque a gente lida com essa realidade lá dentro da, da nossa unidade. Mas a gente precisa entender, inclusive, esse não retorno para que é, o poder público tome uma decisão o mais rápido possível para que a gente retorne com segurança, como uma forma de resistência, porque nós não vamos voltar enquanto tiver uma situação de pandemia que nós estamos vivendo, é muito óbvio, são vidas que estão sendo perdidas. É muito óbvio, não tem como a gente pensar em um retorno, nem das atividades e nem da, da, da, da, das escolas e das unidades, tendo em vista essa realidade, a gente não pode entender isso enquanto normal. Então, o poder público precisa tomar frente da, da situação e ter um diálogo franco com a comunidade. Não tem com a sociedade como um todo. Não dá para jogar para a escola problemas que são é, é, de desigualdades que nós temos na sociedade há muito tempo e que a pandemia tem evidenciado, como o Leandro é, é, bem falou. Então, assim, não, é, nós estamos junto nesse processo, junto com as famílias, junto com a comunidade, mas precisa ter uma, uma coordenação é, de, em nível de, de poder público. É, a, a, está acontecendo uma confusão tremenda, porque cada lugar tem um, uma fala diferente sobre essa, essa... A gente não tem um centro de, de coordenação do nosso país, e por, por aí a gente vê é, ações de cada município e cada estado que vai organizando e desorganizando, e nisso fica a população e as mais vulneráveis são as que sofrem. Aqui em Campinas mesmo, é, nós, nós temos a questão da alimentação escolar. Né? Então, assim é, há famílias que estão precisando de alimentação dentro de suas casas para que as, que as crianças e seus familiares se alimentem, e a prefeitura não liberou cesta básica desde maio para essas famílias que estão precisando. O argumento da prefeitura é de que, é, só daria cesta básica para as famílias que estivessem a, a, em vulnerabilidade profunda, em, em situação de fome. E aí a gente tem visto famílias que perderam seus empregos e que está em, em, estão em situações é, de, de, de, de pobreza, de uma situação que não tem o que comer, e, a e, e quando a prefeitura deixa de... de de dar esse alimento, que é um direito que deveria ser de todas as crianças da rede de Campinas, é, a gente tem visto um, um descaso. Então, assim, a gente tem dialogado com as famílias é, também sobre essa questão da cesta, da entrega da cesta, entre, entrega do, do hortifruti, porque também é nossa função quando a gente trabalha a educação integral das crianças, a gente também está trabalhando com a alimentação das crianças, a preocupação integral à, à criança inteira, então, quando a gente também está trabalhando é, com, com esse, essa comunicação com as famílias para tentar informar com relação à alimentação escolar ou qualquer outro assunto que elas venham até a gente questionar, é, a gente precisa entender que isso é nossa função também. Mas o poder público precisa cumprir o seu papel, ele precisa ter uma ação frente à população, né, e não colocar nas costas de um grupo ou de alguma... Que, que, que dentro da sociedade, no caso as escolas, e nas costas dos trabalhadores também, é esse, esse caos que, tá, que a gente tem vivido. Então, a gente precisa pensar, e, e quando a gente resiste ao não retorno, e quando a gente é, resiste nesse contexto, não, é, é, entendendo isso como tragédia, a gente também está se mobilizando para que o poder público tome uma ação frente a essa situação. Não é possível que a gente tenha que ficar falando o óbvio com relação a vidas. Então, assim, a gente está falando de vidas. Nós não, nós não temos duas, nós não temos três, nós temos uma. E a gente não tem notícias de outras pessoas dizendo que tem outras vidas para a gente. Então, a gente vive numa sociedade e a gente precisa entender é, é, desse contexto. E precisa ter esse diálogo do governo e ações práticas, mesmo ações de socorro a essas famílias, né? E não deixar o caos que a gente tá vendo aí, e aí fica: é, as pessoas ficam, é, elas precisam sobreviver. E aí, como o Leandro disse, elas vão em busca de, de trabalho, vão para as ruas. Mas é, no caso das cestas básicas, por exemplo, seria um, um, um problema a menos para essas famílias pensarem. Então, assim, a alimentação é, é, é básico dentro da, da, de, de uma família. Não tem como a gente pensar na vida sem alimentação. Então, isso deveria ser um direito básico para todas as crianças que estão matriculadas. Então, é, a gente, nós precisamos, enquanto profissionais, enquanto sociedade, cobrar de quem tem o dever de, de, de cumprir as ações dentro da sociedade para que essa pandemia é, seja contida. É isso, e aí dá o socorro à população que elas precisam, não tem como a gente pensar diante de uma perspectiva de amenizar situações e aí continuar vivendo nossas vidas ou tocar a vida e pensar, como disse o presidente, é como se a gente precisasse, nada estivesse acontecendo, né? Então, não dá para a gente pensar por essa perspectiva desumana e genocida. Né? Nós precisamos pensar dentro dessa luta aí de cobrança de quem deve né, fazer. Ontem, vou passar para o Leandro, mas vou passar uma informaçãozinha aqui. Ontem, na, no debate público que teve lá na, na, na Câmara Municipal, a fala da representante da Associação das Escolas Particulares, né, das Escolas Infantis Particulares, assim, foi um show de horror. Foi um show de horror. Se você quiser entender, saber o que é o uso né, de um direito, o que é o uso da educação como mercadoria, ela deu uma aula. Assim, em nenhum momento. E ela, inclusive, passou informações totalmente deturpadas, dizendo que ninguém tem. É, segurança de que as crianças são, é, são assintomáticas, de, de que as crianças transmitem, de que as crianças vão correr risco, de que esse risco vai ser repassado para as famílias, caso as crianças né, vão para o ambiente escolar. E, que a, e assim foi um, um horror. Assim, né? Em nenhum momento teve uma fala ali de defesa de políticas sociais, de políticas econômicas, para socorrer a população. Em nenhum momento, né? Nenhum. Ela não falou, não falou em nenhum momento que isso tá sendo, é, tá, está afetando o país da forma como está afetando, porque não tem um SUS fortalecido, porque teve o desmonte do SUS, porque teve o desmonte das políticas públicas, né? Enfim, porque a gente está num governo que não está nem aí mesmo para as vidas. Em nenhum momento foi falado isso. Só foi falado que as aulas têm que voltar que as crianças têm que voltar para o ambiente escolar porque elas estão perdendo dinheiro né é, porque não estão atendendo as crianças essa fala assim foi foi uma aula foi um horror mas aí Leandro o que que você pode falar não, eu vou na mesma linha da Wanda aí é, veja eu tenho dúvida nenhuma que o caminho para dialogar com as questões que foram colocadas e para tentar pensar em soluções, é, não, não tem outro caminho que não seja luta política e social, né? E ela pode ser feita das mais variadas formas. É, evidentemente que hoje nas condições de pandemia, é, os atos públicos, pressões públicas de maior vulto, elas estão absolutamente prejudicadas, né? Mas levando em consideração que a gente vive um momento, um momento excepcional, levando em conta que a gente está diante de um governo genocida, né, cujas políticas, cuja negligência é, tem matado milhares e milhares de pessoas, né, é, eu acho que a gente também precisa adotar medidas excepcionais. Né, com todo o cuidado, com todo o jogo de cintura que a gente precisa ter, a gente tem visto alguns atos públicos em que né, os manifestantes organizam os atos de maneira a ter cuidados do ponto de vista né, do contato, é, manifestações bastante criativas que chamam a atenção. Eu acho que a gente precisa começar a engrossar esse tipo de manifestação, de atos, de, de mobilizações. E veja, uma parcela da classe trabalhadora vai trabalhar todo santo dia, uma parcela da classe trabalhadora pega um ônibus lotado todo santo dia. Veja, é, eu acho que o desafio é, é mobilizar esse setor da classe trabalhadora para que também participem de atos contra o governo, na pressão, no sentido do que a Wanda apontou. o é, ponto de vista mais específico, no que nos cabe aqui no, no debate de hoje também, é, a Wanda também apontou uma série de ações no campo né do espaço educacional que precisam ser feitas. Eu sei que, no, no caso dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, que muitas vezes se confundem com a própria institucionalidade, né, elas muitas vezes assumem ali, um papel institucional, às vezes precisa ter um bom jogo de cintura para fazer agitação, mobilização e tudo mais que nós, pais, não precisamos nos preocupar com isso, certo? Então, nas reuniões de conselho, nos espaços em que a gente participa, eu acho que nós, enquanto pais, podemos dar uma pitada a mais de politizada, de agitação, no sentido de tentar mobilizar as pessoas de que as ações ou as condições adequadas para a recepção das nossas crianças nas escolas estão interligadas com as políticas públicas mais gerais, com a ação do Estado, com enfim, com as ações que não estão sendo feitas. Então essa politização é fundamental, né? É, esse processo eu acho que a gente pode e deve fazer dentro da escola também, né? Outra coisa que eu acho que nós vamos entrar num momento é, interessante para fazer o debate público é o momento das eleições que é um momento em que, em tese, as pessoas são mais mobilizadas a debaterem né as questões políticas mais gerais. Eu acho que, neste momento, no caso da esquerda, dos partidos de esquerda, das candidaturas comprometidas com os interesses dos trabalhadores, nós precisamos pautar junto a essas candidaturas as ações necessárias de enfrentamento ao governo. É, inevitavelmente, eu acho que este processo eleitoral este ano ainda que seja municipal, ele vai ganhar um debate nacional relevante em função de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que potencializar né, as nossas candidaturas, os partidos de esquerda, nesse sentido, a enfrentarem esse debate como ele deve ser enfrentado. Eu acho que tem algumas possibilidades aí para a gente poder fazer pressão, para poder arrancar do governo as medidas necessárias para que a gente possa ter mais segurança, não só no campo da educação, mas na vida social. né? É isso. Bom, acho que a gente só tem mais uma pergunta, eu vou só ler, acho que mais duas, acho que... Ah, tá. A Júlia Borges fala o seguinte, o aumento no número de alunos na escola pública é uma outra questão que teremos que lidar no retorno às escolas, é verdade. É, o Luiz... Antônio Arantes falou o seguinte, decididamente, a aula só pode voltar no ano que vem. Voltar agora representa um grave risco. Acho que teve uma, uma questão da, da Luísa aí que eu vi, falando sobre um debate que é do retorno. Vamos ver se a gente consegue. O discurso de reabertura das escolas é casado com a da reabertura do comércio. Como se a escola fosse depósito da criança, da mãe que trabalha. Ou seja, a mãe que, tra que trabalha tem... É, tem onde deixar o filho e lá tem o que comer. Então, ela terá que retomar, retornar ao trabalho, porque não vai ter argumento para retor não retornar, ou seja, como tem escola, né escola, é, por a defesa da vida não é bandeira e pró-governo. É, não é sobre educação o debate que eles fazem, é sobre o lucro é, a todo custo da vida da criança e da mãe. Então, quer dizer, essa coisa, né, Ah, tem escola, então não tem o porquê não voltar a trabalhar, as escolas estão abertas, né, ou seja, a gente acaba, né, é, ajudando né, a, a política genocida aí do governo, né? um direito acaba, enfim, sendo usado para que é, venha, que o governo mantenha né, a, a implementação aí dessa política de não socorrer as famílias, de não fortalecer né, o sistema único de saúde, de não atender as pessoas mais vulneráveis, sabendo que esses números que a Wanda trouxe aqui são, são números oficiais, né? a gente sabe que tem uma, uma enorme sub, subnotificação. Então, quer dizer, se a gente não fizer o debate da forma correta, a gente vai estar tá ajudando a ampliar né, essa política genocida que hoje está instalada no Brasil. Bom, pessoal, Rita, pode falar. Um comentário muito rápido. É, essa observação da Luíse é muito interessante, porque, veja, é, nós estamos vivenciando agora com a Covid, né, é, um desvelamento da lógica dessa sociedade capitalista que a gente vive. Né? É isso que você acabou de relatar, Guida, né? é, do depoimento da, da representante da Associação das Escolas Privadas, entre outras coisas que nós estamos vivenciando, é só escutar o Paulo Guedes, a gente vai ver tudo isso também, esse desvelamento dessa lógica perversa que é essa sociedade que a gente vive. né? É, então, eu acho que isso está sendo bastante didático e a gente precisa dar vazão a esse desvelamento da publicidade, fazer muita agitação em torno disso, porque mostra exatamente o que o capitalismo é. né é, A expressão dessa associação das escolas particulares em que o lucro delas está acima da vida das crianças, acima da vida das pessoas, mostra exatamente a lógica dessa sociedade que a gente vive. né Então, isso está sendo muito didático, a gente tem um momento importante para poder politizar né, denunciar essa lógica toda, porque é esta lógica que impulsiona Jonas, Donizete, Dória, Bolsonaro a abrirem comércio, a fazerem as pessoas a trabalhar sob risco, né, de morrerem, né, é essa lógica que impulsiona esses governos todos, a gente precisa denunciar isso, né, Eu acho que a observação da Luísa é muito feliz nesse sentido, é, e desvela-se a crueldade que nós estamos vivendo né? dessa, lógica dessa, dessa lógica capitalista é isso bom, vamos para os, finalmente é... se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade eu só queria só ler se, se a Fabi pudesse colocar, que eu achei importante também hoje, que a gente sempre fala isso né Wanda, uma, hum. uma fala do, um comentário do, do Toninho tem como colocar aqui para a gente? Para a gente dar uma lida? Ah, tá, ó. A queda já. É, é do Antônio Carlos, é que eu chamo ele de Toninho. Gente. Antônio Carlos fala o seguinte: é, a queda já observada no atendimento ambulatorial das crianças nesse inverno demonstra que o ambiente escolar é propício ao risco de contaminação? principalmente de doenças respiratórias hoje saiu realmente uma matéria sobre isso, né, que como caiu, né, inclusive é, entre os próprios adultos também coisas que ano, né, nos anos anteriores, a gente vê muito mais recorrente é, aí os ambulatórios tendo que atender por conta de, de doença respiratória bom, mas enfim, vamos então para os finalmente, se vocês quiserem fazer as considerações finais aí de vocês quem eu acho que já fiz a minha. Deixa eu já fiz a minha, deixo para a Vanda então, agora. tá. É, mais uma vez, agradecer né, a pre, é, é, o convite de estar aqui. Foi um desafio e, e uma coisa que eu preciso contar. São as famílias e as crianças que têm me ajudado também a enfrentar esse, esse parafernália de computador e, e celular porque a gente tem dialogado nesse, nesse, nesse tempo de pandemia por esse caminho, então eles, eles também têm, têm ajudado também a entender, porque eles às vezes entendem muito mais que a gente né, nisso, e, tem, e isso é muito interessante. É, mas eu, apesar de, de tanta saudade né, que eu sinto de estar no espaço, da educação infantil, de estar com as crianças. É, eu tenho sentido, e nós profissionais temos sentido muita falta, porque nós aprendemos a trabalhar nesses espaços, nós organizamos esses espaços, nós organizamos os materiais para que as crianças ali se desenvolvam na sua inteireza. Né? Nós temos sentido muita falta disso, é, mas nós precisamos, nesse momento, é, entrar numa discussão e entrar numa ação de cobrança de, de políticas públicas para que essa pandemia tenha um controle, né? Porque não tem como a gente pensar num retorno sem que isso aconteça. Mais uma vez, eu repito, são vidas que estão sendo perdidas. Isso o tempo todo a gente tem ouvido. né? Não dá para a gente colocar a vida das crianças. É um vírus que a gente tem pouca informação. Não sabemos exatamente qual é o, o, o desenvolvimento desse vírus, inclusive nas crianças, né, que pode ser assim, assintomáticas, mas carrega o vírus, e aí como é, é, tem, ou, tenho lido muito sobre é, uma, uma, um, é uma, é, é uma inflamação que tem acontecido nas crianças, uma síndrome que tem acometido crianças, né, o Brasil também tem, tem tido um número alto de mortes de crianças, né, então assim, nós... Precisamos entender o que está acontecendo e tomar partido nesse sentido. Não dá para voltar enquanto estivermos dentro do, do olho do furacão e dentro dessa tragédia. Não podemos colocar as vidas em risco. É, e, e nesse sentido, participar de, de espaços que discutam é, essas questões é, junto com todo mundo, coletivamente, enquanto né? a sociedade mesmo. Bom, é isso então? Bom, gente, agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui, debatendo esse tema conosco. Volto a dizer, é um tema que está pegando fogo, está super aquecido aí, está tendo um debate enorme na sociedade, né? O governo, a direita, está se utilizando disso para jogar os trabalhadores contra os trabalhadores, né? enquanto que ele não apresenta nenhuma medida né, social, nenhuma medida econômica, né, nenhuma política pública de socorro a quem mais precisa. Então, a gente tem que entender que nós, trabalhadores, temos que nos organizar, que nós não somos inimigos, que o nosso inimigo não está do, do lado de cá, que, que, que o nosso inimigo está do lado de lá, e que não está nem aí para nossas vidas, nem para a vida das nossas crianças, nem para a vida das, das nossas famílias. Então, é um debate extremamente importante, peço que a gente possa divulgar essa live. Assim que acabar, que encerrar aqui, ela vai demorar uns minutinhos, mas ela vai carregar na página. Então, peço que vocês que estejam conosco aqui até esse momento, que compartilhem, né? divulguem, é... enfim, marquem pessoas aqui para acompanhar. Se quiser compartilhar nos, nos grupos de WhatsApp aí das famílias das escolas, fiquem à vontade. Aqui está um pai, né, que tem um filho na escola pública, e aqui está uma professora de educação infantil, e aqui está uma monitora de educação infantil. <risos> enfim, nós estamos aqui e, e, e nós três aqui, eu tenho total certeza, coloca a mão no fogo por nós três aqui que nós temos o, o, o compromisso, tanto com as nossas crianças como com a classe trabalhadora. Então, enfim. Quero agradecer mais uma vez, agradecer quem é, compartilhou e quem, quem participou né, desse, dessa live aqui, que é a Fabi, que sempre faz as transmissões para nós, o pessoal que compartilha aí as nossas lives, é, Daniel, o Adriano, Luiz, a Wanda, que está sempre por aqui também, participando, fazendo as questões, enfim, compartilhando. É, agradecer a Paula Viana, que cuida aqui, de toda a arte gráfica, o William também que já está conosco. Agradecer o Júnior, que também faz a transmissão pelo blog da guida.net.br. E, e o pessoal que acompanhou, a Amélia, a Emilda, várias, a Rose, que está aqui, a Silvia. Enfim, pessoal, vamos à luta, vamos nos, nos organizar, né? Porque o nosso, como eu disse, o nosso inimigo não está do lado de cá, nosso inimigo está do lado de lá. Tá bom? Obrigadão. Um beijo a todas e todos, boa noite e fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo fora. e suas políticas. Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro. Boa Tchau, noite. gente! Boa. Boa, noite. boa noite! Boa noite, Guida!